Gerilson Israel profetiza surra ao ditador J-Law, mandando-lhe andar a pé de chinelo na cidade de Luanda. Gerilson Israel é um dos artistas mais populares e polêmicos de Angola. Com uma voz única e um estilo musical que mistura kizomba, afropop e R&B. ele conquistou milhões de fãs dentro e fora do país. Mas ele também não tem medo de usar a sua arte para denunciar as injustiças e os problemas sociais que afetam a sua nação. É o caso da sua mais recente música, Profeta, que é uma verdadeira bomba contra o presidente João Lourenço, também conhecido como J-Law. Nesta canção, Gerilson Israel chama o líder angolano de ditador e o acusa de ser responsável pela pobreza, pela corrupção e pela violação dos direitos humanos no país. Ele também faz referência ao facto de J-Law andar sempre de carro blindado e ter medo de enfrentar o povo. Ele desafia o presidente a andar a pé de chinelo na cidade de Luanda, para ver como é a realidade dos angolanos que sofrem com a falta de água, de luz, de saúde e de educação. Ele diz que é um profeta que canta a verdade e que espera que a sua música provoque uma mudança positiva no país. A música Profeta, causou muita polêmica e gerou várias reações nas redes sociais. Alguns internautas elogiaram a coragem e a criatividade de Gerilson Israel dizendo que ele é um dos poucos artistas que se atreve a criticar o regime. Outros criticaram a sua falta de respeito e patriotismo, dizendo que ele está a ofender o presidente e a incitar a violência. Alguns até sugeriram que ele poderia sofrer represálias ou ser preso por causa da sua música. Jerilson Israel, por sua vez, disse que não tem medo das consequências e que a sua intenção é apenas expressar a sua opinião artística. Ele afirmou que não é contra o presidente, mas sim contra suas ações. Ele disse que é um profeta que canta a verdade e que espera que a sua música inspire uma mudança positiva no país. Texto, vídeo e produção. Zé Túbia.